Este é meu filho muito amado Escutai-o todos vós Então os vosso coração se alegrará Em vossos olhos brilhará a tua luz Este é meu filho muito amado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 Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito, na escuridão será ouvido a luz do dia E o que estiver despronunciado ao pé do ouvido no quarto Será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos, eu vos digo Não tenhais medos daqueles que matam o corpo Não pode fazer mais do que isto Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida, tenho o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Palavra da Salvação, Glória a Vós, Senhor Irmãos e Irmãs, o Mestre em seu ensinamento. Nos apresenta hoje vários pontos E ele fala por várias vezes Que nós não devemos temer aos homens E sim, temer Não alcançarmos a salvação O temor de Deus é um dos pontos que o Evangelho hoje nos transmite Temor enquanto reverência a Deus O santo respeito O reconhecimento de quem ele é a sua sacralidade, temer perdê-lo, temer perder a salvação, não é o um medo que causa terror, mas é o um medo que nos inspira ao zelo, esse é o santo temor de Deus, não é então zelar pelo sagrado, e o único medo é de não ter mais a presença do Senhor. O inferno é a ausência de Deus, é a ausência da comunhão, é a ausência da alegria, é a ausência daquele que é o amor. Quão duro deve ser o inferno? A Sagrada Escritura nos apresenta esta realidade, esse estado da alma que não é um lugar com as chamas, e tantas outras figuras de linguagem para nos dizer que aquele que não ama é alguém que experimenta de fato a morte. E o inferno será a ausência total do amor. Imagine tamanho vazio, tamanha angústia, tamanho desespero e tristeza. Mas muito mais do que simplesmente termos medo no inferno, nós temos que ter o um medo, na verdade, de não estar no estado de graça. Porque o inferno pode ser antecipado nesta terra, quando nós também nos distanciamos de Deus. E aí o ser humano pode começar, desde já, antes de entrar no plano eterno, a experimentar tudo isso de uma forma muito intensa. Mas aqueles que se santificaram, não experimentaram também, a angústia, a tristeza em algum momento, sim, mas a esperança deles prevalecia. Os santos tiveram muitos sentimentos como como nós seres humanos, não é? Em algum instante, sem dúvida, se depararam com a frustração, a solidão, mas havia uma presença que os fortalecia, que os encorajava, que os amparava. E os santos nos mostram a verdadeira esperança que brota da fé, como Santa Teresa d'Ávila, aquela que mostra para nós a sua confiança tamanha em Deus, como em um dos pontos desse Evangelho, né, que Deus ele conhece a nós, até mesmo nos fios da nossa cabeça, que caem, Ele nos conhece por inteiro. Santa Teresa d'Ávila é aquela que se apaixona por Jesus, que se deixa seduzir por Ele. É aquela que contempla o Cristo como seu esposo. É um amor esponsal. Santa Teresa d'Ávila era uma mulher forte, arrojada. Uma mulher de oração, e ao mesmo tempo repleta de talentos e muito dinâmica. Uma mulher que foi dotada de uma liderança e ao mesmo tempo de um espírito contemplativo que permitiu a reforma do Carmelo. O Carmelo, que deveria ser um espaço de encontro com Deus, começou a perder a sua identidade quando muitas jovens eram enviadas para esse local de oração sem a devida vocação. Muito mais porque era uma honra para as famílias. Aqui no caso de Santa Teresa d'Ávila, as famílias espanholas terem alguém na vida religiosa ali no Carmelo. Então muitas moças não tinham realmente aquela vocação e ali se encontravam. Santa Teresa d'Ávila é aquela que quer resgatar a origem da vida religiosa contemplativa. E ela vive na radicalidade essa vida de desprendimento. Eu tive a honra de estar em Ávila, e lá no Carmelo, onde Teresa d'Ávila Ávila viveu, há uma tora de madeira. E no primeiro momento, antes de eu ver a legenda, pensei, mas o que vem a ser aquilo? Era o travesseiro dela. Inspirando-se inspirando em Jesus Cristo, que como filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. Então ela fazia essa experiência de penitência e desprendimento. Justamente para semelhar se ao Senhor. É claro que isso também é próprio da mentalidade de uma época na vida da igreja. Mas nós vemos o desejo autêntico dessa mulher de identificar-se com Cristo, de configurar-se com Ele. Ela olhava para Ele e ela sabia que Ele olhava para ela. Oração contemplativa. No mundo em que as pessoas se dispersam com tanta facilidade, em que as pessoas às vezes falam mais do que ouvem, Santa Teresa d'Ávila ainda nos ensina, através da sua experiência mística, com o Senhor. É preciso contemplá-lo, estar com Ele. Nem sempre nós precisamos fazer a oração de súplica, de intercessão que também são necessárias e valiosas, mas há dias em que nós precisamos simplesmente estar na presença de Deus, isso nos alimenta, isso nos dá vigor para depois seguirmos o nosso dia, para prosseguirmos com a nossa missão, é estar ligados a Deus. Santa Teresa d'Ávila fala desse mundo interior com uma riqueza tamanha, ela fala com uma linguagem que nem todos conseguem alcançar por tamanha profundidade. Mas quem se põe a cultivar a fé, quem vai alimentando essa vida interior, começa a entender um pouco daquilo que Santa Teresa d'Ávila vivia através da vida de oração, através de uma vida autêntica de seguimento. A Jesus Cristo. Vocês que estão aqui como leigos. têm a sua vida no trabalho. Com a família. Não como a vida. De uma contemplativa. De uma religiosa que vivia no mosteiro. Mas quantas coisas nós podemos colher. De Santa Teresa d'Ávila. Dentro desse estado de vida. Como pessoas solteiras. Ou consagradas. Ou no matrimônio. É aquele tempo que nós temos de colocarmos-nos na presença do Senhor e nos deixarmos nutrir por Ele, de nos sentirmos visitados pelo Senhor. Um, grande dos, um dos grandes males da atualidade é a perda da interioridade. As pessoas perderam contato com o divino, com o sagrado, à medida que perderam também o contato consigo mesmo, nesta vida também de recolhimento, de meditação. Encontrar-se com Deus é encontrar-se consigo mesmo. E ao nos encontrarmos também com a nossa consciência, nós podemos encontrar a Deus. Santa Teresa d'Ávila é a primeira mulher a ser chamada doutora da igreja, porque ela se tornou mestra de oração e mestra de vida cristã para nós. Que ela nos ensine a confiar na providência de Deus. A ter aquele temor ao Senhor. Que pouco tem a ver com o medo de Deus. E sim o medo de não estar na sua presença. De não estar na sua graça. E que esse estado de busca constante por Deus no interior também nos faça... Enxergá-lo no exterior, em cada irmão e irmã onde o Senhor se encontra Olhar para, de, para dentro nos ajuda a olhar para Deus De maneira que ao olhar para fora nós também o vejamos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado